Você acha que a toxina botulínica é só para fins estéticos? Hoje eu vou provar para você que não. Tem uma paciente que chegou no consultório com muitas dores. Já tinha ido ao neurologista, ou oftalma ou torrino e nada resolvia. Depois de alguns exames, constatei que era bruxismo. Na verdade, ela tanto fazia apertamento. Como bruxismo. Depois vamos conversar sobre isso nos próximos vídeos. Ela tem indicação precisa de aplicação de toxina botulínica nos músculos mastigatórios, no masséter e no temporal, em doses e pontos específicos. Claro, isso é um tratamento multifatorial e muito individualizado. Também foi preciso o uso de placas meu relaxantes. Eu espero ter te ajudado, mas se você tem alguma dúvida, Deixe aqui nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos.